Lembrando, essa intro é só do Destruição de Aliens e não a intro oficial do canal para todos os vídeos. Pois é galera, estamos dando aqui continuidade da nossa semana remake. Esse vídeo aqui é um vídeo bem clássico do meu canal, né? destruição de aliens, bicho macacaré. Vamos fazer aqui a luta, só que atualizada, né, com informações verídicas e também com aquela qualidade sem. Beleza, dois aliens aí que tem relação com o macaco. Peraí, o bicho tem relação com o macaco? O quê? Só faltava essa. Assim, não no conceito do alienígena, por causa que o besta é o quê? É um vira-lata selvagem alienígena, é isso que ele é. Mas no sentido de que ele tem muita agilidade, pode fazer acrobacias e tudo mais. Tanto que tem um país que o nome dele é Tiger Monkey, ou seja, tigre macaco. Então os caras, têm essa noção que o bicho ele é muito ágil, como um macaco mesmo. E o macacaranha não fica por trás, né? Ele também tem muita agilidade, força. Tipo, seria muito difícil o bicho ir lá acertar um socão no macacaranha por causa que o macacaranha tem a agilidade, todo aquele gingado de macaco, também tem aderência poderia se aderir às superfícies altas, coisas que o bicho não tem. Ele, ele tem a escalada, não a aderência. Mas mesmo assim ele tem vários poderes semelhantes por causa que o macacaranha, como sendo um alien de força alienígena tem aquele conceito de que os aliens de força alienígena, eles mantêm a essência dos Aliens clássicos, o Macacaranha tem muita semelhança com o Beixa, só que gente tem suas diferenças, tipo, o Beixa ele tem o sonar dele, que é meio que aquela visão conturbada, que o Beixa ele é, ele é cego, só que ele pode ver, é tipo a Toff de Avatar, assim, não, não no mesmo método, mas no conceito, que são dois personagens que são cegos, mas podem ver de uma certa forma. Daí isso dá a ele algo semelhante a um sentido aranha, é engraçado que ele tem isso, mas o Macacaranha não. Talvez eu nem precise. só que eu entendo ele não ter, caso que senão o povo ia dizer que aí sim ele seria uma cópia do beixa e ainda mais do próprio homem-aranha então no caso ele tem aí é uma audição aprimorada que é um poder que foi demonstrado aí pelo Simen. que faz sentido né? Ele é um aracnídeo faz sentido ele ter uma audição aprimorada o principal diferencial do macacarã para o beijo é que o macacaranha tem as teias de aranha e essas teias são tão fortes quanto o aço ou seja o macacaranha teria que dar um jeito ali de prender o beijo se ele prendesse o beijo ele ia ficar todo desnorteado claro o beixa poderia se livrar das teias na sua força porque, cara, Beixa é forte, ele já tem vários feitos de Força na série, como ele conseguiu destruir Os drones do Vilgax com facilidade Ele conseguiu lançar um caçamba de lixo Em um grupo de Limax, ele conseguiu Abrir com as patas a parte de cima De um carro, no, em Omniverse Ele conseguiu carregar um floral, no caso O Pax e também o feito de força Que eu sempre falo dele aqui no canal É que ele conseguiu peitar o lagartoide Além de também de ter uma durabilidade, né, uma resistência Suficiente para sobreviver a uma Torre caindo em cima dele e também pular Por uma janela de vidro, ou seja, ele tem em todos esses feitos aí, grandes poderes dele. Mas mesmo assim, cara, se o Macacaré ele, ele mobilizasse por completo, tipo, prender a boca dele, prendesse as garras para fazer com que ele não conseguisse se soltar de jeito nenhum, aí já era, cara, o beijo ele teria que usar um outro artifício para poder se livrar das teias. E até lá, véio, até ele conseguir arranjar um jeito de se soltar, o, o Macacaré não ia ficar parado, só esperando ele ia começar a dar sequência de suco e fazer alguma coisa ali pra derrotar o besta. É que tá, qual atributo o beijo poderia utilizar pra se, se livrar das teias de aranha, que que ele estava todo preso, não poderia usar os dentes que já que estavam presos e nem as garras que também estavam presas. Bom, esse é um feito que eu sempre quando eu falo aqui no canal eu falo que é usado nos quadrinhos. Porém, informação nova aqui, galera já merece o like na né, Informação nova que foi achado aí uma edição pop-up, ou seja, os pop-up a gente considera para o Canon, né? usar as HQ realidade é, alternativa. Mas no caso dos pop ups são informações que a gente leva para o e sim. E é dito lá. Que, embora ele nunca tenha se treinado para isso, os espinhos semelhantes aos poucos espinhos nas costas do beija, eles complementam o seu sonar, ou seja, é algo a mais para eles é algo que amplifica o sonar deles para ficar mais aprimorado, e também pode servir como arma, né, protegendo ele, tipo, por exemplo, o cara vai lá dar um soco, aí ele ativa os espinhos, aí tipo, vai doer, tá entendendo, na mão dele, porque a é espinho corta. E também ele pode disparar como projéteis, ou seja, ele não, ele não só pode usar isso nos quadrinhos como na informação aí oficial, ele pode sim usar isso no Kenon se ele for treinado. Porém, eu não terminei de falar todas as informações do pop-up. Ele fala assim, que no entanto ele só pode fazer isso quando atingir a idade adulta. Então, a gente tá aqui no Destruição Diária sempre considera o Ben de 16 anos em Omniverse. Porque é a última vez que ele apareceu ali no Kenan e tudo mais. E é o Ben mais experiente. Então a gente considera ele. Mas se a gente fosse considerar adulto, não ia ser justo considerar só o besta na forma adulta. Tem que ter o Macacarinha também. Daí para isso, tem que escolher um dos bem 10 mil. Aí o Ben 10 mil mais a própria seria o de universo porque ele é o último foi mostrado só que o ben 10.000 ele pode não, ele pode utilizar só um ar sim é só ele utilizar um biominitrix mas ele usa mais as fusões eu tipo, tem todos esses negócios assim o então, mesmo que a gente considera o poder totalitário do ar aqui no destruição de áreas nesse caso a gente não vai considerar isso já que é algo que só pode ser utilizado quando atingir a idade adulto porque fica injusto para o macacaré o Macacaré não foi dito que ele tem que ele ganha uma habilidade quando ele vira adulto quando ele cresce entendeu então isso só ia favorecer o beixa mesmo não supor se eu considerasse, né? Vamos pegar um bem mais experiente, ele soubesse utilizar esse poder, eu pegava lá. O beixaduto, mano, o um vupimã adulto, ele é muito parrudão, fica mais forte. Aí como ele ia aprimorar esse poder aí dos espinhos, né? poder disparar os espinhos, poder ativar os espinhos. Primeiramente o sonar dele ia ficar mais aprimorado, né? Porque ele ia ter dominado esse poder. E também ele poderia se livrar facilmente das teias dele. É só ativar o espinho, aí ele ia rasgar as teias. E também ele poderia disparar contra o macacarém. Porque ali é o que? Força, agilidade versus os espinhos. Né? O ele não ia ficar desviando pra sempre. Ia ter uma hora que o beixe ele atingir que ele fez aguçados, também tem agilidade velocidade entendeu? ia ter uma hora que ele atingir o macacaranha além de ter todos esses atributos de força tem a cauda que daria mais estabilidade não teria como o beixe na forma adulta contra o macacaranha seria vencedor mas não considerando isso não considerando o bicho adulto considerando que os dois ali são do bem de 16 anos em um universo como eu falei o macacaranha o bicho ele tem poderes semelhantes então cara se o beijo ele tivesse todo preso lá, a gente sabe que o beijo fica todo desnorteado quando ele não pode ver, a gente vê isso no episódio de colaterais, que ele tá resfriado, ele fica sem saber para onde ir, ele não poderia fazer nada, ele fica ficar só tentando se livrar, tentando se livrar das terras, mas não ia tá conseguindo, porque ele tá muito preso, então se ele não tiver uma adição para usar contra o macacaranha, não tinha como ele ganhar, porque o macacaranha primeiramente ele é muito mais forte que o besta. E já mostrou vários feitos de força aí que superam os do beijo, por exemplo, ele carregar a aranha gourmand sem reclamar, mas o principal feito do do que eu sempre falo aqui no canal é que ele sozinho ali ele pegou um Porsche, e lançou o Kevin Supremo, tá ligado? Do Kevin, da mutação de vários agentes do Super Omnitrix, e o macacaranha sozinho ali conseguiu tacar ele para longe. Mano, isso é ele, o cara é muito forte. Então não daria como aí. Ele tem a super adição, tem a agilidade, coisa que o bicho também tem. Só que ele tem a aderência, coisa que o bicho não tem, que ele tem a escalada. E tendo as teias, aí o bicho sem ter alguma adição, é né, Sem poder usar os espinhos, já que ele não atingiu a idade adulta ainda. Aí seria um grande desvantagem para ele Agora, uma coisa que ele poderia utilizar como adição Seria o quê? E seria muito vantagem para ele, seria o rugido sônico Já que o Macacarã tendo a audição aprimorada Ele seria fraco ao som Sim, isso é uma vantagem grande pro besta Que é um poder que ele utilizou nos jogos Mas assim como a gente considera os poderes De alienígenas de outras dimensões Como os jogos são dimensões alternativas A gente considera esses combos aqui pro destruição de aliens Beleza, galera? Veja esse vídeo aqui que eu falo mais detalhadamente Por que a gente considera os combos dos jogos para a série. Assim, é que tem. Ah, o rugido sônico do besta, ele não é algo que ele possa aumentar a frequência ou que ele possa direcionar. Tipo o eco-eco ou o entendeu? Então, ele teria que ser esperto ali para usar, utilizar daquilo ali, desse artifício. Teria que se aproximado do macacaranha, teria que usar da sua agilidade, velocidade. Só que o, o macacaranha, como ele tem a audição aprimorada, ele, assim que ele escutasse, assim, o besta utilizando esse rugido sônico, ele já poderia agir logo usar teia, ia tampar a boca do besta para ele não utilizar. Aí você fala, ah, Daniel, mas será que o Beijo não poderia utilizar o próprio rugido sônico dele para se livrar das teias, é porque assim galera, como eu falei, o rugido dele não é algo que possa aumentar a frequência, ele não estaria ali na frequência certa. Para quebrar aço, já que como eu falei A teia do macacarã é tão forte quanto o aço Então não galera, ele não poderia usar o rugido Para se libertar das teias Com isso galera, não teria outra O beijo, Ele não poderia fazer nada contra o macacarã E o macacarã é o vencedor Mas uma regra aqui no Destruição de Ares É que quando os dois alienígenas Têm forma suprema, eles podem utilizar A vontade, então vamos analisar aqui Como seria agora a luta do macacarã supremo Versus o beijo supremo caso aqui o beijo supremo ele aprimora muito Esse negócio dos esquinhos, a gente vê pela barbata de tubarão que ele ganha aí muito massa porque o macacarã supremo ele aprimora muito os seus poderes tipo a teia dele implicitamente é uma teia ilimitada já que ele conseguiu fazer aquela almofadona ali de teia para poder amortecer a queda dele também que a tem essa teia é bem mais densa então se a teia do normal já prenderia forte o bicho então imagina a teia do macacarã supremo Fora que, ele, mesmo ele sendo gordão, ele tem muita agilidade, ele aumenta a força, cara. As patas de aranha dele tem força suficiente pra atravessar uma parede de concreto. Mano, não tem como não, cara. O bicho o supremo, ele não ganha muito os as atributos, assim, ele só aprimora os que ele já tem. O Macacaranha também, mas ele ganha algumas coisas novas, como, por exemplo, as patas de aranha, a teia fica mais densa, entendeu? Então, mesmo assim, mesmo na forma suprema, o Macacaranha também venceria. E é isso, o Macacaranha é o vencedor. É isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí da batalha, Gostou do remake aí, comentar aí quais os próximos remakes vocês queriam ver aqui, tipo destruição os são diários, né, porque a maioria dos, dos deixa os diários, eu tenho que fazer remake no canal é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho falou e tchau!